Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é: é possível emagrecer sem dieta? Ai, professor, eu odeio fazer dieta. Sabe, exercício é até bom fácil, mas dieta é difícil pra mim. E se tivesse que emagrecer sem dieta, eu ia gostar tanto. Eu ouço todos os dias: pra emagrecer, a dieta é bem mais importante que o exercício. Pra emagrecer, 80% é dieta e 20% é exercício. Você também já deve ter ouvido isso, né? Mas estou aqui para quebrar alguns paradigmas contigo. Para isso, eu quero trazer aqui um artigo publicado em 2018 no jornal Frontiers of Physiology. O que, que ele trazia? Eles pegaram fizeram um estudo com 49 mulheres ativas que colocaram elas para fazer exercício três vezes na semana, de 23 a 33 minutos, exercícios em alta intensidade. E o que, que eles pediram para ela? Não mude a sua alimentação, continue fazendo o que você está fazendo. E depois de oito semanas de treino, eles pegaram e foram ver o resultado dessas mulheres. E sabe o que aconteceu? Elas emagreceram em uma média de 2,3 kg, sem mudar a alimentação. Vou te explicar melhor aqui através da balança do emagrecimento. Como funciona? De um lado nós temos consumo de energia e do outro gasto de energia. Dentro do consumo de energia são as calorias consumidas através da alimentação. Dentro dos ga do gasto de energia estão lá as nossas calorias em repouso, as nossas atividades diárias e o exercício físico que a gente faz. O que, que essas mulheres fizeram? Elas mantiveram as calorias consumidas iguais. Porém, do outro lado, elas aumentaram não só a parte de exercício físico. Elas fizeram um exercício físico de alta intensidade que acelera, ativa e acelera o metabolismo. Exercícios assim como esses que eu trago lá no meu Instagram, onde constantemente eu estou lá publicando como acelerar o seu metabolismo mesmo depois dos 40 anos. Veja que através do exercício de alta intensidade você pode acelerar o seu metabolismo, onde você irá aumentar. As calorias que você gasta em repouso, elas aumentam com o seu metabolismo acelerado. As calorias que você gasta nas suas atividades diárias com seu metabolismo acelerado, elas aumentam também. E as calorias gastas no seu exercício também aumentam quando você está com seu metabolismo acelerado. Então o que, que elas fizeram? Elas não apenas consumiram mais calorias pelo exercício, elas consumiram calorias e aceleraram o metabolismo através do exercício físico de alta intensidade. Dessa maneira, mantendo o consumo calórico, elas aumentaram o gasto calórico e reduziram essa balança. Então, é possível emagrecer mesmo sem fazer dieta. Porém, eu tenho que trazer aqui dois pontos bem importantes. Um, Se você comer exageradamente em quantidade, será impossível emagrecer. Pois se o teu consumo energético for muito grande, não adianta o tanto de exercício que você faça do outro lado, que essa balança não vai equilibrar, levando ao balanço calórico negativo e para você emagrecer. 2. Se você fizer o exercício certinho dessa maneira e incluir uma alimentação adequada, o seu emagrecimento será muito mais rápido, eficiente e muito maior. Concluindo. É possível emagrecer sim sem dieta, porém não é a melhor maneira de emagrecer. O ideal é que você comece fazendo um exercício adequado, que acelere seu metabolismo e deixe ele ativado. Porém, você deve ir melhorando a sua alimentação gradativamente para diminuir o seu consumo calórico. Dessa maneira você vai emagrecer com maior velocidade, eficiência e motivação. Gostou do tema? compartilha com um amigo, me deixe um comentário ou entra lá e me manda um direct conta um pouco da sua história e das suas dúvidas sobre emagrecimento para que eu possa estar trazendo novos temas aqui para você. Fechado? Um abraço e até a próxima!